Pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério, sou o tradutor e intérprete de Libras no IFPE Campos Barreiros e sou o atual coordenador do Fórum de Assessoria e Gestão dos Tios do IFPE. Esse fórum é um colegiado muito importante, pois ele representa muito para a nossa categoria no sentido de propor documentos sistêmicos que visem a melhora né, e a organização do trabalho desses profissionais nos campos do IFPE. Outra coisa que é muito importante, enquanto colegiado é, da categoria dos tios do IFPE, é que os profissionais contribuem né, de forma sistêmica nas ações do IFPE e também nas suas políticas de inclusão.